Salve, salve, queridos amigos, bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso. Pessoal, hoje eu vou analisar para vocês, finalmente, Nintendo Switch. Vale a pena, não vale? Tá caro, não tá? Como que funciona o Switch? Então vamos para o vídeo que eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre ele. Bem, queridos amigos, o Nintendo Switch foi lançado no dia 26 de maio de 2017, como uma plataforma inovadora, levando-se em consideração as nossas plataformas anteriores, como Super Nintendo, Gamecube, Nintendo Wii, Wii U e assim por diante, e os seus também concorrentes Xbox e Playstation. O Nintendo veio como no formato de um tablet, juntamente com seus Joy-Cons, e foi extremamente criticado no início da sua Vida, O Nintendo Switch se parecer com o tablet, os Joy-Cons, que são os controles, serem muito pequenos, é realmente um problema ou não? Vamos analisar isso aí com calma. Eu vou falar tecnicamente aqui a parte que eu consegui captar do Nintendo Switch em alguns critérios. Então vamos para o primeiro, que é os gráficos muitas pessoas vêm criticando Nintendo Switch falando que os gráficos dele são piores do que os seus concorrentes mas pessoal, vamos analisar aqui um game recém lançado que foi o Hellblade, vejam aí nas imagens a comparação entre Nintendo Switch e PS4 a diferença é praticamente difícil de se notar, vamos a outros fatos que é o seguinte, observe jogos como o Mario, a franquia do Super Mario, o Zelda, Breath of the Wild, entre vários outros games, eu sinceramente Tive contato com o Switch e não percebi. A qualidade do gráfico seria realmente um problema em comparação ao Xbox One X que eu tenho aqui em casa, que é o videogame mais potente da atualidade. A diferença, pessoal, é imperceptível. Se levando em consideração os pequenos detalhes, realmente você vê que os gráficos são piores, mas não é um fator determinante que atrapalha o Nintendo Switch em comparação aos seus concorrentes. Então, levando em consideração os jogos que eu pude ter contato, entre eles eu quero citar para vocês o Super Mario Odyssey e o Zelda of Zelda Breath of the Wild. Eu daria aí uma nota 9 para o Nintendo Switch em relação de gráficos dos games. Eu não realmente não percebi grandes problemas em comparação ao meu Xbox One X. Em questão da jogabilidade, pessoal, é uma das maiores críticas que algumas pessoas têm feito por causa do tamanho dos Joy-Cons. Mas, pessoal, vamos lá. Os Joy-Cons não são, não são difíceis de manusear, apesar do tamanho. Venham ao suporte para que a gente possa adaptar eles como se fosse um controle comum do Xbox ou do Playstation, fica bem confortável na mão, a jogabilidade dos games também ajuda demais, isso não foi um problema para o tamanho dos Joy-Cons, o único problema que eu notei é quando você vai jogar um jogo multiplayer em que cada um vai jogar com um Joy-Con, aí realmente eles ficam com um tamanho realmente muito pequeno, tamanho da mão de um adulto, não é o caso de uma criança, estou analisando a mão de um adulto, realmente o Joy-Con fica Pequeno, mas em questão de jogabilidade de termos gerais, pessoal, os games do Nintendo Switch eles atendem muito bem. Jogabilidade eu daria nota 9, eu vou tirar um pontinho por causa do tamanho do Joy-Con quando ele é jogado em multiplayer, onde você tem que emprestar um deles para o outro jogador. Vamos falar do critério diversão, pessoal. É realmente incrível o que o Nintendo Switch traz em relação à diversão. O fato dele ser um tablet também nas horas em que você não dispõe de uma televisão para jogar isso traz realmente um nível de diversão muito bacana. A tela não é pequena, pessoal, para quem vai jogar um single player ali com os Joy-Cons atrelado nas laterais do tablet, que é, o Switch, que é o Nintendo Switch, no final das contas. Em questão dos exclusivos, pessoal, a diversão é absurdamente alta. O Zelda está completamente bonito o jogo muito divertido, te prende o tempo todo, lindas paisagens, você vê o tempo todo, é atraente e é um jogo curioso. Além da franquia do Super Mario também, não existe jogo ruim naquela franquia, é realmente muito divertido. Em critério de diversão, pessoal, não tem como dizer que o Nintendo Switch... Não vale a pena, é nota 10 de 10, tranquilo. Ah, mas Colosso, os gráficos são piores. Gente, o detalhe é muito pequeno, perto da diversão que te traz. Quando você tiver a oportunidade, experimente jogar no Nintendo Switch. Se você ainda tem aí na sua cidade, aquelas lojas pagam por hora pra você jogar, procure e jogue. Eu te dou certeza, você vai se divertir muito. Em vários momentos, pessoal, eu me diverti muito mais do que se eu estivesse jogando no um Xbox One. No critério, pessoal, linha de aprendizagem, que é com a evolução da sua experiência dentro do console, com as opções que ele vai te trazendo de familiarizar com o novo sistema. Eu sempre tive na minha vida Playstation ou Xbox. É a primeira vez que eu tive contato com Nintendo. A interface é muito simples. Eu só achei difícil o seguinte. O fato da eShop, onde você compra os jogos, não ter disponível no Brasil, você tem que mudar algumas coisas no seu perfil para que você tenha acesso ao e -shop. isso eu só consegui descobrir tutoriais na internet, então nessa questão de linha de aprendizagem para acessar os jogos eu achei ruim, mas a interface do videogame como um todo o tempo todo é explicativa, você tem muitas mensagens na tela te ensinando o que, que você pode fazer qual, qual a funcionalidade de cada botão isso é muito familiar te traz um, um sentimento muito familiar que te ajuda a desenvolver o seu progresso de aprendizagem na plataforma. Então, fora esse probleminha, eu vou dar nota 9 na linha de aprendizagem porque o Nintendo Switch realmente ele te dá um conforto. Eu quero citar agora a questão dos pontos positivos, depois eu vou falar dos pontos negativos, ok? Pontos positivos, pessoal, com certeza a diversão é garantida. cara. A questão do, do Nintendo Switch ser um portátil é realmente um baita de um ponto positivo. As baterias dos Joy-Cons não acabam a bateria rápido. Demora demais, pessoal. Demora demais. Em questão de outro ponto positivo, a gente não pode deixar de destacar a questão dos exclusivos. Vamos aos pontos negativos, pessoal. Um grande problema da Nintendo, como o maior ponto negativo, é o fato de não ter o eShop brasileiro. O mercado brasileiro movimenta praticamente bilhões de reais em jogos. Eu não sei porque a Nintendo até hoje não entendeu que o mercado aqui no Brasil seria um dos principais para ela. Mas, realmente, a falta dos jogos num eShop shop dentro do Switch, isso atrapalha um pouco. Você vai ter acesso aos jogos entrando na página da internet e comprando por lá. Ele automaticamente vai vincular a sua conta do Switch e vai instalar os jogos no seu videogame. Mas isso é realmente um problema. Segundo ponto negativo são os preços dos jogos. Tanto a mídia digital quanto a mídia física. Eu procurei em vários sites. Eu vou até deixar indicado aqui para vocês este site. Ele compara o preço dos jogos do Switch ou de outros videogames em vários países. Ele te dá a informação de qual país o jogo está mais barato. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. Agora vocês devem estar se perguntando se o poder do hardware do Switch em relação aos concorrentes, ser menor é um ponto negativo. Digo para vocês que não é. Volto a dizer para vocês aí como exemplo, tanto a versão do Switch, do Hellblade, quanto o Skyrim, que pra... saíram para as outras plataformas. O Skyrim, apesar de ser um jogo mais antigo, mas você vê uma beleza realmente no, no Switch, que não deixa a desejar, pessoal. O Hellblade, em comparação aí ao PS4, também não deixa a desejar. O hardware, pessoal, não é um problema em comparação aos outros videogames da concorrência. Vamos concluir o assunto aqui sobre Nintendo Switch, se vale ou não a pena comprar. Vamos lá, pessoal. Que se vale a pena ou não, sim, vale a pena, ponto final. O que eu dou de dica para vocês é o seguinte, a Nintendo anunciou recentemente, tem até um vídeo aqui no canal, está aqui no card, está aparecendo para vocês, que irá lançar outras duas versões do Nintendo Switch. Uma mais barata, que praticamente vai ser uma versão do portátil, basicamente pelo que eu entendi, e uma versão mais poderosa. Se você está pensando em comprar um Switch e não está com pressa, então espera para a gente ver o que vai surgir de novidade em relação a esse assunto, pelas informações que eu obtive até julho desse ano, essas versões vão sair no mercado e aí a gente vai ver o preço dessas novas versões. Bom pessoal, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas que vocês têm sobre o Nintendo Switch. É um baita de um console vale muito a pena. Não se esqueçam de comentar aqui o que vocês acham. Se ficou alguma dúvida, tire aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Até a próxima pessoal. Beijão. Tchau, tchau.